Bem no centrinho. Ai, pega tá em cima da impressora. Não derruba nada não. Eu ouvi. Comecei uma Tá com a neta. E a Tá dona a Tá a O Tá com a neta. Tá com muito <risos> bom. Ficar uma fila, lembra? Bom dia, estranha! <risos> tudo, bom? <risos> tudo bom? Tudo bem com você? Eu tô péssima! Inclusive, eu vi nos comments, os comentários. Os sobrinhos comentaram lá. Comentaram? É, né? eu vi! Quando eu falei pra não assistir, já tinha legal. tudo assistido adorei, já. Eu adorei, eu adorei. Bem, sobrinhos da Enza, né? Too eu adorei! Too late! Pessoal, beijinho pra vocês, Bez tá? Criança. Amei! Amei mesmo! Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar. É. Acho que hoje ela tá, pode falar melhor do que eu Porque eu, não, eu conheço de lamas e argilas Mas essas aqui são novidades pra mim Então, essa aqui que eu trouxe É da Simple Organic Que é uma marca que já começando assim Com o rolê cruelty free Que a gente dia É a oficial não tem necessidade de um animal Ser tipo cruelmente testado Pra gente ter o produto a gente não concorda com isso, então, e além disso, cara, ela é vegana, ela é vegan. O que que significa? Que nem um animal morto, nem uma cera de abelha, nem uma gordurinha... Nem o ovinho, ovinho, nada leitinho, de animal. nada de animal. Legal, né? Boa. Eu gosto. Bom, eu vou testar a Balance, meio curry, meio... Né? <risos> a cor, né? É um curryzinho. Vou testar a Balance, que é uma máscara que promete restabelecer a elasticidade da pele. A mineralizante, que é com óleo de pracaxi. Essa eu não conheço, essa eu não conheço. Não é, não é abacaxi, é pracaxi, gente. E tu, vou testar qual? Eu, na verdade, eu vou testar agora essa de pracaxi. Ah, legal, legal. Enquanto você testa a, a curry. curry. <risos> eu vou testar essa. Ela chama máscara mineralizante. Ah, ah. legal. E ela é branquinha, e eu vou testar também depois a preta. <risos> Sabia! A detox. Essa é detox, essa preta aqui. Legal, né, ela... detox. Ela, ela tem o um, um logotipo bem bonitinho, assim. É, não? Assim. Uhum. Fofa a embalagem da Cinco Organic, parabéns, turminha. Gostei também. E muito legal de gente falar, eu, é o seguinte... Essas marcas, a grande maioria, elas vendem pela internet, né? Os sites das marcas que a gente vai, inclusive, colocar pro povo poder ir atrás. Então, quando vocês recebem em casa, o legal é sempre reparar no lacre. Tem um lacrezinho aqui, tá escrito, ó. ó não compre se o lacre estiver violado. Exatamente. Bora! Bora! <risos> Vai abrir, vai abrir. A gente acabou de tirar a maquiagem. Aí, ah, a gente tá com bem limpinho já agora, ó. Sem nada de maquiagem, sem viu a resina, a o rosto. Coloca a lava, legal, banheirão, papapum. Coloca quando? Cara, eu acho que assim, uma colher de sopa é o legal pra começar, tá? Ó, o potinho que a gente trouxe, potinho branco, tá, galera? E ó, vamos soplicar. Acho que virou isso, exatamente, ó. Uhum. Ok, não vai errar na água agora, gente. Porque coloca muita água. Vira um sopa. Vira um sopão de argila e ela pede um pouco essa propriedade de se secar rápido no teu rosto. Eu vou colocar pouquinho. Coloca pouco, isso. É mesmo. exagerado? É bom, tá? eu mesmo. E vai misturando, exatamente. É, como é? é igual fazer cal, lembra quando você faz nesse. É, de... <risos> é tipo nesse cal com leite, tá ligado? Eu não tomo mais leite. Mas é o Nesse mescal, calzinho da infância, ó. Grossinho é Vira uma pastinha, ó. Ai. Ó, é muito legal vira uma pastinha mesmo, ó. Ó, como tá a minha? Deixa eu ver a tua enza. Agora sim, isso. Isso. Eu vou aplicar a minha agora, quer ver? One, two, three. Ó! Oh. Mãe, fiz meu primeiro slime! Tinha <risos> esquecido dessa, eu adoro slime, mano, muito bom. Ó, vai, vou slime, não usou na cara. Tem Foi. Tá. Mete slime na cara e vai. Ó, olha o ladinho. Wow. Vocês estão ouvindo o barulho da rua é que a janela tá aberta, porque a gente morre de calor, porque o quê? Porque a gente é o quê? Gordona, obesona obesona Obezona poderosa! Ocupa espaço! Obesonas poderosas! A gente é gorda, a gente ocupa espaço, poderosa. A gente ocupa espaço nesse planeta, muito bem. A gente é gorda, poderosa, espaçosa! Muito mais gorda! Adoro! Das gordas. Olha a gorda, olha isso, gorda. Tô muito bloguinho. Gente, ah, tô muito blagueirinha. Pode cocô mole. Tá um pouquinho de cor de criança. Pô, de tá. criança. Pô, de tá. Fraldinha, um pouquinho de fraldinha do curry. Só tá. o cocô do legume. Senti. <risos> Aquela papinha que é, tem, é bem simples, como... esse, esse tomzinho aqui que eu tô usando. Só pra deixar, deixá <risos> Gente, olha, nunca faço uma argila com um palhaço do lado, no caso eu tenho que fazer com a Enza. Porque é o seguinte, tem que ficar sem forçar as expressões. E sem rir aqui não tem como, eu não consigo ficar sem rir do lado, já. Não existe, não existe. <risos> não existe, sem rir não existe. Ó, eu já acabei de colocar o Atliance, ó. Eu também acho que já terminou, né? Aí, tem, tem, Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. Deixa eu ver. Ah, ficou legal a tua aplicação. Ficou bem legal. olha aqui, agora se é pra secar. Pá, pá. Seque rápido. Pá. Tem um vento aqui. Enquanto seca, vamos falar do rótulo dela aqui. Fala. A minha, ela, como eu tinha dito mais cedo, ela é a máscara mineralizante. E ela, a composição dela é argila branca, farinha de arroz e óleo de abacaxi. Que não é ela pra caixa. Pracaxi. Pra cáxi. É é, é saber. nessa beleza. Google. Google, Google, Google. Nela, Google nela. E ela diz aqui, que eu já esses três elementos. Eles hidratam a pele, dão uma ação desintoxicante, envolvem a luminosidade da pele. Cadê? É Glow Bebê. Glow Bebê. Glow Bebê, ótimo. Você, Glow Bebê, sabe quem a gente tá falando. <risos> Exatamente. É. Pra você, Glow Bebê, que tem tá indo lado. Sabe ah, quem é? Okay. A minha é a balance. Ela é magia gold. Ela é riquíssima em silício e potássio, eu achei máximo. Que ajuda a manter o colágeno na prova da pele. Ou seja, colágeno a pele é feita com colágeno, né, gente? Mais colágeno, vamos, puxar, ali, vamos puxar esse elástico. Vamos deixar essa pele mais firme, tá ligado? Achei é muito interessante. Ela nutre, ela reconstitui as células, que é muito legal. Porque a gente tá lá, São Paulo, poluição, carros, bebidas e afins, tudo isso que as castelas, ó. Além de, do que ela retarda o envelhecimento cutâneo. Cutâneo! <risos> cutâneo é no rosto, tá, gente? Não vai confundir. Cutâneo é pele, pele e cutâneo, tá? <risos> mas é cutâneo. Mas é cutâneo, mas é rosto. <risos> é ro... Mas é rosto, mas é cutâneo, mas é rosto. Eu acho isso maneiro mesmo, porque, tipo assim, cara, não importa a tua idade, a tua pele um dia vai cair. Se misturar, pôr na cara, blá blá blá, põe uma camada fina no rosto, seco, é a dos olhos, deixa seco por 20 minutos e depois continua a rotina de cuidados, utilizando o hidratante no E pode usar ela duas vezes por semana. Legal, legal, legal. Porque também ela não é boa usar muito, porque vai também retirando aquela proteção natural da pele. É muito legal. É. tá percebendo que tá ficando mais seco tudo? Tô... Vaca! Tá vendo na vaca! Agora, quem ouviu vi usando o óleo. Fóreo, quer dizer? Ah, o óleo. A lá. Eu vi usando jogo da bolacha esses dias. Tem um jeito meio sexy de ser. <risos> Viu? Voltamos! Ah, que legal! Que você tá sentindo. Olha, eu gostei muito do resultado. Assim, minha pele tá bem fresquinha. Eu tô sentindo realmente assim que deu uma certa enrijecida, assim, digamos que firmou um pouco mais a minha pele, sabe vitaminou a minha pele, eu gostei. É gostei. o meu. Foi muito legal. Eu é. senti ela bem fresh, bem. bem... <risos> É ah, tá legal, assim. porque ela, essa vitaminada faz, ela faz com que o colágeno da tua pele volte na ativa. Sua. Na sua, no caso, que a minha não tem colágeno. Ah, é verdade. É verdade. Cada um testou uma. Essa a a minha. É diferente. Exatamente, exatamente. É. A minha deu uma sensação… Ela tá encorpada, parece. Quando eu é me encorpada Legal, exatamente. E agora, vamos fazer a última pra terminar o vídeo? Vamos. Que a gente quer terminar o vídeo bem balaçona, assim. <risos> Eita, cara, toda... Deu uma... uma... Quer falar? Não é que sabe nem o que quer falar. Tá, foi. Vai. Difícil! Cala a boca. Não Cala pode boca. ser um ator, né. Deve poderia te matar. Não, o bicho já foi, então. Fechou. <risos> a minha é preta agora. <risos> Que eu queria. Eu só vim fazer esse vídeo para passar essa coisa preta na cara. <risos> só aqui tô... tô... pra isso, ó. Essa aqui, pretinha. Ó, <risos> oh, ó a sopa. Não, eu faço fez bem. Fez sopa. Tinha... Não. Fez sopa. Ouve o que eu tô falando. Fez sopa. Calma. Fez sopa, gente. Ele fez uma sopa. Tô falando, tá igual a Luiz outra vez. Pode tochar mais máscara aí. O <risos> <eu> <risos> <risos> chão! Tomara, que bonitinho, tá maravilha. Olha, a gente, a apri... <risos> Olha isso. olha ah, que boa é essa, calmante. Ai, oh, é, energizante. Ó. Oh. Ah, que bom. <risos> <dois. risos> oh. Olha, que Ai, a gente tá realizada. Tá realizada. Ah! <risos> Nossa, que ridícula! Ai, que maravilhoso! Tá ah, tomando. Gente, eu tô igual a minha roupa. Ai. Tô em listras. <risos> que ótimo, adoro, mood. Galera, e mais uma coisa pra você falar da, da Simpa Organic. Essa marca, Eus, além dela ela ser cruelty free, vegana, né? Ela não tem nada de animais e também não testa em animais. Ela é natural e orgânica. Tu pode usar à vontade os produtos deles e as peles agradecem. Muito chato, aprendi. Repete, ela repete muito. Calada noite preta, noite preta, preta. Amei a minha máscara. Ah, gente, a gente isso colocou. A gente colocou essa máscara agora pra terminar o vídeo, tá? Vocês não fazem igual, gente. louca ah, é. colocar uma máscara Sim. atrás da outra, que sua cara vai cair, viu? Isso aqui é YouTube, galera. Meu a vida Deus. real é, ó, duas vezes por semana. No máximo. máximo. No máximo. A gente Cuidado. Só colocou essa segunda porque a gente, a gente é palhaça, palhaça. é louca, ridícula. Vocês já se acostumaram com isso. <risos> gente. Que legal nosso Foi vídeo! Foi o vídeo de hoje! <risos> Como todo vídeo, não se esqueça... Se inscreve, se inscreve no, no canal. canal! Aperta o sininho aqui embaixo pra receber notificação. Não esquece também do nosso famoso... Soquinho da hands up! Favorita esse vídeo, Favorita galera. O vídeo, compartilha, compartilha com quem você acha que tá procurando. Dá uma olhada nos outros vídeos. Cara, a gente tem um monte de coisa legal pra vocês. A gente tá amando esse canal, galera. E as redes sociais estão onde? Ah, as redes sociais! Instagram, Facebook. A gente tem tudo isso. Se você quiser ver a gente por lá também. Tem as nossas próprias hum, redes sociais, inclusive. Exatamente, o Otávio né? O Maciel, em cunha. A... Dá uma olhada lá também, ah. que a gente também posta no nosso... Yeah, e é isso, gente. Um beijo. Beijo, Adam Dam for online.